Nossa, agora aí pai. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi Tô comendo ticolé Tá comendo chicolé Ticolé é muito bom Cicolé é muito bom Tô comendo ticolé <risos> Tá comendo chicolé É de melancia É de melancia dá aqui, Eduardo! Dá pra ele, Eduardo! Toma aí, Eduardo! Toma aí, Eduardo! Eduardo. Pega aí, Eduardo! Chicolé é muito bom! Chicolé é muito bom! Oi, oi, oi! Ele toma com sandão. ai, Ai, ai, ai, ai, ai, ai! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai! Dançar, vai, vai, vai, vai! Dançar, vai. vai. Tu manda o um passinho, manda o um passinho, manda, manda, manda um o passinho, manda o um passinho, manda o um passinho, manda um o passinho, um passinho. Ai, ai! Então, e se liga na minha rima cocô. que eu mando sem caô. O Matheus vai dançar o passinho do cocô. Vem, vem, vem, vem. O facinho do cocô. Vem, vem, vem, vem! vem. O facinho do cocô. Tô comendo um chicolé. Tá comendo um chicolé. Vem, vem, vem. O chicolé é muito bom. O chicolé é muito bom. Vem, Eduardo! Vamos ali, Eduardo! Vem, Eduardo! Aqui, Eduardo! Aqui, Eduardo. Oh. Um, dois, três! <risos> Quatro, cinco, seis! Ó, oh. o favor é o seguinte, olha só vou te falar, vocês me conhecem só porque eu falei do baixo, eu tô comendo um ticolé. Tá com tô comendo um ticolé. Um é bom. Oi, oi, oh. oi. Ó. Oh. que <risos> merda.